enquanto forma de anticapitalismo profundamente reacionário e fetichista que gostaria de começar a discutir a recente vaga de antissemitismo moderno no mundo árabe. É um erro grave encarar esta vaga de antissemitismo apenas como uma resposta aos Estados Unidos e Israel. Esta redução empiricista seria o equivalente a explicar o antissemitismo nazi simplesmente como uma reação ao Tratado de Versalhes. Embora as políticas americanas e israelitas tenham contribuído indubitavelmente para o crescimento desta nova onda de antissemitismo, os Estados Unidos e Israel ocupam uma posição nesta ideologia que vai muito para além dos seus verdadeiros papéis empíricos. Diria que essa posição deve ser entendida também com referência às transformações históricas massivas desde o início dos anos 70, a transição do fordismo para o pós-fordismo. Um aspecto importante desta transição foi a importância crescente das redes e fluxos econômicos supranacionais, em vez de internacionais, que foi acompanhada por um declínio da soberania nacional efetiva, traduzida pela incapacidade crescente das estruturas dos Estados nacionais, incluindo aquelas das metrópoles nacionais, para controlar com sucesso os processos econômicos. Isso foi manifestado pelo declínio do estado providência keynesiano no ocidente e pelo colapso dos estados burocráticos de partido único no leste. Esteve associado a uma crescente diferenciação vertical entre ricos e pobres em todos os países e entre os vários países e regiões. O colapso do Fordismo significou o fim da fase de desenvolvimento à escala nacional assente na direção do estado quer na base do modelo comunista, do modelo social-democrata ou do modelo de desenvolvimento estatista do Terceiro Mundo. Isto colocou enormes dificuldades a muitos países e imensas dificuldades conceituais para todos aqueles que encaravam o Estado como um agente positivo promotor da mudança e do desenvolvimento. Os efeitos do colapso da síntese fordista de meados do século XX foram bastante diferenciados variaram nas diferentes partes do globo. É bem conhecido o relativo sucesso do Sudeste Asiático em acompanhar a nova vaga de globalização pós-fordista, tal como o declínio desastroso da África Subsaariana. Menos conhecido é o declínio acentuado do mundo árabe, revelado dramaticamente pelo Relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Humano Árabe de 2002, de acordo com o qual o rendimento per capita no mundo árabe Diminuiu nos últimos 20 anos para um nível ligeiramente acima da África subsaariana. Mesmo na Arábia Saudita, por exemplo, o PIB per capita diminuiu de 24 mil dólares no final dos anos 70 para 7 mil dólares no início deste século. As razões para este declínio são complexas. Diria que uma importante condição estrutural para este declínio relativo do mundo árabe-muçulmano foi a reestruturação histórica fundamental aludida atrás. Por qualquer motivo, as estruturas estatais autoritárias associadas ao nacionalismo árabe revelaram-se incapazes de se ajustar a essas transformações globais. Podemos dizer que essas transformações enfraqueceram e abalaram o nacionalismo árabe ainda mais do que a derrota militar com Israel em 1967. Esses processos históricos abstratos podem parecer misteriosos no terreno, situados para além da capacidade de influência dos atores globais, e podem gerar sentimentos de impotência. Ao mesmo tempo, devido a um conjunto de fatores, os movimentos sociais e políticos progressistas direcionados contra o status quo no Médio Oriente têm se revelado demasiado fracos, ou como no Iraque e no Sudão, têm sido violentamente suprimidos. Um infortuno adicional para esses movimentos progressistas foi o fato de os regimes seculares autoritários que os perseguem terem sido encarados como progressistas no contexto dominado pela Guerra Fria, ou pelo menos não terem sido objeto de uma análise crítica sustentada. O falhanço do nacionalismo árabe foi responsável pela criação de um vácuo, assim como de uma série de regimes monárquicos pretensamente tradicionais contribuindo ambos os fatores para a supressão das oposições progressistas. Este vácuo foi ocupado pelos movimentos islamitas que pretendem explicar o declínio aparentemente misterioso sofrido pelos povos no mundo árabe e muçulmano, um declínio que gerou um sentimento palpável de desilusão e desespero político. Um fator que contribui para este modo de entendimento ideológico e reacionário da crise de toda uma região é o grau em que a luta palestina pela autodeterminação tem sido instrumentalizada durante décadas pelos regimes árabes, como um escudo protetor nacionalista para desviar a ira e o descontentamento popular. Mais uma vez, para evitar mal entendidos desnecessários, dizer que as lutas palestinas têm sido instrumentalizadas não significa desacreditar essas lutas em si mesmas. A tendência para atribuir a miséria das populações árabes e cada vez mais das classes médias educadas a forças externas maléficas, contudo, tornou-se muito mais intensa com o recente declínio no mundo árabe. A estrutura ideológica que já existia para interpretar esse declínio foi formulada por pensadores, tais como o ideólogo da Irmandade Muçulmana Egípcia, Sayed Qutb, que rejeitava a modernidade capitalista e a entendia como um complô criado pelos judeus, Freud, Marx Durkheim, para enfraquecer as sociedades saudáveis. No contexto deste imaginário antissemita, Israel era simplesmente a testa de ponte para uma conspiração global poderosa e perniciosa. Este tipo de ideologia foi apoiado e promovido pelos esforços de propaganda nazi dirigida ao Médio Oriente nos anos 30 e 40. Foi fortemente reforçada pela ideologia soviética da Guerra Fria, após a Guerra de 1967, que introduziu as ideias antissemitas na sua crítica de Israel e contribuiu para o alastrar de uma forma de antisionismo, fortemente marcada por temas antissemitas acerca de um poder global singularmente detestável e conspirativo, que se tornou generalizado no Médio Oriente e entre alguns segmentos da esquerda, especialmente na Europa, nas últimas três décadas.